Pai do céu, velho. <risos> Olha só, eu tenho uma piada aqui. Olha, eu, eu quero... Eu ficava aqui dias, bola, eu acho. Ô, carioca. Fala, e bola. Fala, fala. Eu tenho umas piadas aqui, é, Eu tenho umas piadas que... <risos> Mas vai é merda. suja? É suja? Não, umas piadas bem leves e ah. mais light. É, tipos de... De paus que tem nos bairros do Rio de Janeiro. Ah. Pode ser pau de madeira, pode ser tudo. Ah, no, como é que é? Você então conhece o bairro... É, você conhece Estrada Rio do Pau? Que liga entre Pavuna e Anchieta? Eu não sou do Rio. Você, é, você conheceu, é de São Paulo, o Carioca só, é do... Eu não, de mas, eu mas eu não conheço essa história. Você já passou por lá? Eu conheço o Pau Grande. Não, é, é, o Pau Grande? Grande eu falo no final. Não, onde é o Pau Grande? Não, Magé. Ah, você sabe onde é o Pau Grande. Não. Não. Eu vou falar, vou falar. Charlie, deixa o deixa Charles de falar. Uhum. No, uh, a estrela Rio do Pau, que uhum. liga entre Pavônia e Anchieta. Sabe, sabe onde os homens ficam lá? Uhum. Lavando o pau no Rio. <risos> Lavando o <risos> pau no <risos> Rio. <risos> <risos> Já ouviu falar <risos> Você conhece estrada do Pau Ferro em Jacarepaguá? Não conheço. Já Não conheço. Jacarepaguá? Não conheço. Jacarepaguá? Não. Não. Não tem aquele na estrada do Pau Ferro em Jacarepaguá? Não. Tem aquele ônibus que passa o ônibus da, da, da empresa Vera Cruz. Quero. Sabe sabe, sabe, sabe os, Quer os homens chocolate? de lá? Quero. O Bruno é verdade que você vai trazer um chocolate para ele, Bruno? O Bruno vai oh, trazer... Ei, garoto! Aí, O Bruno vai trazer aê, um chocolate. Oh, bolo, você gosta de bolo? Gosto. Ó, oh, Bruno, você vai trazer um bolo ah, maneiro pra ele? Deixa eu falar. Não tem, tem. Não Olha tem só. Você já ouviu falar da estrada do pau-ferro em Jacarapaguá? Já ouviu, Carioca? Onde, onde os caras moram lá? Não conheço, Os caras têm aquele pau, aquele pau de ferro, que nem o. É, é, é, é, é, é, tem aquele pirocão do Robocop. <risos> pirocão, do pirocão do Robocop. Você conhece o pirocão aquele... do Robocop? Confio. Pirocão Robocop, do Robocop. Robocop é ou Robopato? Daquele pirocão de, de aço. Mano. E a última? A última. Depois do pirocão depois, do que, Depois que o carioca falou que eu conheço o pau grande é. lá distrito de Magé, onde nasceu Mana Garricha, é. sabe o que significa? Sabe, não tem aqueles caras que moram lá em pau grande, é, distrito tem. de Magé, estado do Rio de Janeiro? É, é. eu conheço. Desculpa, pessoal de pau grande lá de Magé, pessoal de Magé. Por que desculpa, é pau grande, não é. lugar? Sabe por que os caras moram lá? É. Por quê? Porque tem aqueles pirocão enormes que tem aquela piroca, parece até aqueles piruzão enorme, piroca, aqueles pirocão enorme, parece. É, <risos> parece aquele piruzão de. De 50. Aquele é piruzão de 25 metros. Parece é tromba de elefante. O que você acha disso, Confoco? Eu acho cada vez mais bom e cada vez melhor. É? E a piroca grande? O minhoca mais grande. Já que foi que... o pau grande? O pau grande já foi demais. Foi é, pode entendendo. até cortar com uma, uma faca um facão. Verdade, cortar o com pau. Um com aquele pirocão é. enorme de 25, claro, 25 papo, metros. <risos> Parece tromba é, de elefante. <risos>